Bye! aí, pesada tudo certo? Tudo tranquilo? então aqui hoje para jogar o Fortnite 5, mano, tá? Muito ansioso para jogar esse jogo, lançou hoje de madrugada. E eu não vou enrolar, eu só vou abrir o jogo, eu tô muito ansioso para jogar, vamos ver no que vai dar. Eu já tô com o jogo instalado faz umas três semanas, quase. tô aqui no G27, não é o que eu queria estar jogando o jogo, né, de primeira logo. Eu queria jogar no controle, mas, infelizmente, não tem controle. Então, vou jogar no, no volante mesmo. Vai estar tudo, vou as configurações, né, que é a vida. E vamos vendo o que que dá. Intro do caralho, alta pra porra, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ah, tem como mexer nas configurações já. a ah, beleza. Tá, eu já vou mexer nos controles. porque, rapaziada? Porque geralmente ele vem com a configuração que eu não curto muito. Os botões, tal. Então eu já vou mudar aqui. Bora lá, rapaziada. Agora sim, configurei as coisas tudo praticamente. Qualquer coisa eu mudo aí, mas... Aparentemente tá de boa Vou colocar... Mandar um sir, mano O sir é brabo Mano, o gráfico do jogo assim, Pelo menos por essas fotos O jogo tá tão bonito Que tá mais bonito que a vida real velho. Algumas fotos dessas E pelo que me parece Esse é um dos maiores Tipo, um dos mapas mais bem feitos mano. Sei lá, tipo Simplesmente tá muito lindo, mano Pra ser bem sincero Meu PC não é um dos melhores Pcs que tem, que né? Não é um PC super novo Mas mesmo assim tipo, Tá muito lindo o jogo Lindo Assim, pelo menos tipo, no GTA, esses jogos assim costumam travar muito e aqui tá bem de boa. Não sei na gravação, pelo menos a minha tela tá bem de boa. Mas se tiver que tá meio fraco, mas tá de boa. Olha o cara, como é que vem, meu irmão. Estilo fashion the Furious. Fashion Furious, meu irmão. Fasting Tá pega, menor, tá. Tá pega. Aí a vibração de vinte e sete, que maravilha. <risos> roda não, misera, roda não. Corvetão, seu esse carro curto muito original, mano, esse modificado eu tinha muito bonito não, sinceramente. Que lindo dia dar uma volta. Ainda tem esse bagulho de usar embreagem com carro sequencial que eu não entendo. Eles não modificaram isso de quando você coloca um manual com, com, com embreagem. Câmbio sequencial ainda tem que usar a embreagem, meio, que não faz sentido, tá ligado? Porque esses caras nem têm embreagem. E aí, na corrida e tal, ou você desativa ou você fica muito lento. Olha o bicho vindo, hoje. olha o cara, como é que chega? Que fundo, mané. Não, mané. Tá tirando. Não, mas agora, em vez de ter chuva, vai ter tempestade de areia? Como é que vai ser esse bagulho, mano? Esse bagulho é muito recorrente e tal. É só em corrida é vento. Como é que vai funcionar essa tempestade de areia? Que esse bagulho atrapalha pra caramba, mano. Atrapalha mais que chuva, velho. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai. Trovão em selvagens. Vamos ver se tá. Eita! Eita porra, mano Meu Deus. Mano, a dirigibilidade dos carros tá melhor, velho. Eu tô sentindo assim. O bonde não tá bem configuradinho, não, mas tipo, eu tô sentindo que tá melhor, mano. Pelo menos na terra assim, parece que tá mais legalzinho. Não sei. E eu continuo errando a quinta no Forza. É, rapaziada, é um bagulho crônico mesmo. E minha quinta não entra direito no Forza. Que, que eu vou ver, mano? Vai ter um leão no meio da serva. Uai. E aí, o que me diz? O que chegar no festival vence? Vamos! Beleza. Beleza. <risos> Rapaziada, quem quiser patrocinar aí um, um PCzinho pra nós estamos tamo junto. <risos> eu espero que esse tipo de a aconteça durante o jogo. Mano, mas eu tô curtindo muito o novo mapa. Como eu ia dizendo, eu gost, gostei muito do mapa, velho. Ele é mais largo e tal. Eu não gostei do mapa do quadro sei lá, eu não sentia confortável naquele mapa, velho era ruim de fazer drift e tal, não tinha muito lugar esse mapa aqui aparentemente tem mais lugares as pistas são sei lá, eu simplesmente gostei mais do, do mapa, em geral e aí PC, ajuda nós entra com estilo, mano, entra é com estilo, não entra é bugando não, por favor. Tá, bora lá então. tem ninguém aqui que é muito parecido comigo não. Esse aqui mesmo, perto do cabelo, vai ser... Esse aqui mesmo. Vai. Ah, oh, o cabelo ficou meio bugadinho, ali, esse preto, hein, doido. Supra 90, meu irmão. Aquele Suprinha ali, é meu, mano. É, tá tirando. É a última versão de um dos carros mais icônicos do mundo. Boa Ainda mais se você gosta de Drift nem mais se você de Draft Irmão, eu sou o Draft Respect me, please, ok? É isso Beleza. Vou o resto Faca tá meio bugadinho, mas... Só me deixa é Mano, olha som somos motor, meu irmão Olá, sir! Sei que acabou de chegar Mas nossa primeira exibição Tá pronta pra começar Nós apenas precisamos da estrela